Está chegando a hora da prova mais tradicional do nosso atletismo Direto das ruas de São Paulo, mais de 30 mil corredores do mundo inteiro Corrida Internacional de São Silvestre Próxima terça, aqui na Globo Oferecimento Novo Rexona a Aerosol, três vezes mais proteção Piracanjuba, alimentar com amor, tá na mão Odens.com, curta de verdade com a gente. E Bradesco, em 2020, brilhe do seu jeito.